Olá minha gente, mais uma vez estamos aqui Só que hoje é um dia de revolta Isso que você vê na minha cara é revolta Hoje eu não vou ensinar você a consertar sapatos Hoje não Hoje eu vou ensinar você a destruir um sapato Um não, dois Esse daqui e esse daqui Olha que gracinha Que são esses aqui e esses aqui isso aqui foi a Fátima que me deu, ex-aluna Mas, presta atenção Na verdade o que a gente vai fazer É mostrar as partes que compõem o calçado Certo? Vamos começar por esse lindo par de calçados brancos aqui Certo? Se você quiser, vai anotando Depois eu vou ver se eu coloco uma foto Gente, ó essa parte de trás é chamada de contraforte, tá? Contraforte é onde vai o calcanhar da pessoa. Isso aqui é o contraforte, tá bom? É o contraforte. Essa parte aqui, ó. É o decote. Esse, essa parte é o decote. Tá bom? Aqui você tem a tira, certo? No caso aqui é uma tira com velcro. E a fivela, essa partezinha, tem gente que chama de fecho isso, chama de aquilo. Gente, vamos colocar o nome das coisas. Então nesse caso é a fivela, tá? fivela, a tira, o velcro, a parte macia do velcro sempre vai na tira, a parte dura sempre vai né? no, no calçado, tá certo? Aí você tem, como eu disse, aqui, contraforte. Aqui é o traseiro. Aqui é o traseiro. Aqui dentro, no contraforte, em geral, você tem uma parte que é invertida do material. Do mesmo material que vai aqui, ele é invertido e colocado aqui no suador, tá? Por acaso, sei lá Na sua região, no, no seu lugar Tem um outro nome? Ajuda a gente Manda, fala pra gente Que, pô, aqui a gente chama tal Tá bom? Vai, vamos voltar aqui Então nós já temos a tira Nós temos o contraforte Temos a fivela Aqui, ó Palmilha Essa é a palmilha aparecer antes. A marca, boa marca, viu? Mas não é a propaganda da marca que eu estou fazendo. Essa daqui é a palmilha. Geralmente, ela é feita de sintético, porque barateia o custo da fabricação. Certo? Veja que essa palmilha tem o mesmo formato do calçado. Tem algumas que não. Tem algumas que é, é cortado aqui e tal. Só que uma, vamos chamar de almofada, uma parte que um material macio, eva muito macio, que é colocado para deixar um pouco mais confortável o sapato. Vamos aqui, ó, aqui, ó, essa parte aqui embaixo é a boca do salto, tá? Essa é a boca do salto. Aqui você, inclusive, em algum vídeo já posso ter mostrado. Aqui está. Sabe aquela coisa do ensaio, do preparo? Dessa vez eu já deixei preparado para que você veja mais rapidamente. Aqui, e é lógico que... Ah, esse é o salto. Aqui no salto, normalmente, vem um número que corresponde ao número da forma. Espera aí, é a forma aí? Sabia que tinha esquecido alguma coisa? Isso é a forma. Essa daqui não é a forma desse sapato. Mas a curva é bem parecida. Não sei se dá para você perceber. A curva é bem parecida. Se, a, se nós colocássemos o salto aqui. Certo. Ao lado, ao lado da forma normalmente tem um número. Isso aqui não está dando para ver direito. Esse número geralmente corresponde a um número que tem aqui. Não dá para ver agora, mas tem um número de geralmente três ou quatro algarismos que é o número da forma. É o número que estabelece essa curva aqui. É o número que estabelece a altura do calçado, tá certo? Pessoal que fabrica sabe que sabe do que eu estou falando. Só que o pessoal que fabrica não precisa dessa informação. Eu tô passando essa informação para pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais esse, essa coisa do calçado. Se você vai consertar ou se você vai fazer, isso é com você. Gente, isso daqui é a sola. Isso é a sola. Nesse caso aqui, a sola vem até aqui, tá? Às vezes você tem sola que tem o salto, então nós vamos chamar de solado, porque isso daqui é o solado, tá? Então por favor não caia na inocência né? de chamar ah o salto de trás só existe salto na parte de trás, na parte da frente é sola, certo? Ah a sola de trás não é sola de trás é salto que fica aqui atrás que dá uma altura para algumas pessoas isso é coisa óbvia, mas para outras eu sei que não é. Porque tem pessoas que veem, ah, como é que eu faço? Coloca o salto atrás? Aí eu não eu fico, faço um silêncio e depois eu respondo com a educação. Certo? O salto, a capa do salto, todo mundo já conhece. Certo? Se não conhece, poxa, é isso daqui, essa coisinha pequena. Não vou desmontar agora não. Certo? Mas o salto, a boca do salto tá tudo aqui essa largura aqui assim está estabelecido aqui tá certo que às vezes você encontra número 2 número 3 com a mesma largura como diz um amigo meu às vezes tem fabricante que cria o dele mas a sola tá aqui a metade o que seria meia sola né metade da sola é uma meia sola meia sola Certo? Mas essa é a sola. Essa é a sola. Por acaso, isso daqui é um material branco. Eu achei interessante esse sapato. Porque aí é, dá pra ver, dá um pouco de diferença. Certo? Aqui, o sapato sem sola e sem salto. Aqui, a montagem. Aqui você tem pequenos... Uh, grampos é grampeado na fábrica inclusive na hora de desmontar toma cuidado para você não se furar com esses grampos isso daqui gente ó isso aqui bico ou biqueira o bico ou biqueira aqui dentro aqui assim mais ou menos pra frente tem uma substância que endurece, que deixa esse bico mais firme do que as laterais da gáspia. Essa parte aqui é chamada gáspia, tá bom? É a parte que compõe o sapato. Então, acho que dá para perceber. O decote continua aqui. Agora nós temos aqui, contra -sola, tem gente que chama de palmilha de montagem. Mas eu prefiro contrasola. A sola ela encosta no chão. A palmilha encosta no pé. A contrasola que fica aqui contrasola ou ainda entre sola. Porque fica entre a sola do chão e a palmilha. Certo? Aqui. Se é uma tira de sintético. Poderia sim ser de couro. Ela não vai querer sair. Você acha? Você acha que ela vai querer sair? Eu acho que não. Mas, isso daqui dá pra você já perceber o que eu tô mostrando, né? Ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a facheta. Da contrassola. facheta da entressola. Que vai servir. Para ficar bonitinho aqui dentro. E aqui atrás. Lógico. Certo? Então a gente não tem preguiça. Faz até aqui. Mais ou menos. Dentro do sapato. Ah, aqui. Normalmente. Ah, isso daqui muitas vezes. pré frisado. Ele é frisado antes. E aí, um bom sapato é como o vinho, ele tem alma. Na verdade não é uma simples alma, é o esquino ou alma do sapato. Aqui dentro, onde tem esse rebite e esse outro, tem uma peça igual a essa daqui. Que fica exatamente, mais ou menos nessa posição. É que, ah não, é aqui. Não importa nem muito agora porque que é assim. É, que é desse lado e não desse lado. Mas o importante é que ele fica aqui, ó. E aí você vê, essa daqui, a contrasola já está curvada. Esse daqui é um esquino ou uma alma virgem ainda. Certo? Qualquer hora dessa eu mostro como é que a gente faz para colocar, existem métodos, jeitos... Tá vendo essa parte marrom aqui? Aqui, levantando ela, tem um desse daqui, que é o esquino. Que é a alma. Tá bom? Ah, eu acho que já te mostrei as partes do sapato. Ah, o pessoal que não gosta muito de vídeos longos, é, vai perceber. Esse é um vídeo curto. Eu tô de verdade tentando olhar na tela... Da filmadora, mas não estou conseguindo ver. É, você consegue aqui, ó. Aqui em cima, número 38. É o número descalçado aqui. Tá certo? Agora, qual o número da forma? Se eu quisesse, por algum motivo, saber... Tá aqui. 2576. 25, Esse 2576 é o número da forma desse calçado aqui, certo? Lógico, a cor pode variar, eu estou dizendo o formato, a altura, o formato do, da biqueira, o formato do bico, certo? O decote tem que ter, porque é onde coloca, o cadastro é... Isso aqui é modelo, isso daqui foi, né? Já foi um sapato bonito, certo? Vai, vamos deixar esse daqui, vamos pegar esse outro do coração, Certo? Coração que demonstra amor. Então vamos. Aqui, ó. Monobloco. Por que monobloco? Em outro vídeo já dissemos. Porque é um bloco só. O salto e a sola está composta num solado. Certo? É um solado monobloco. Aqui, é lógico que esse sapatinho depois... Uh, até o fabricante sabe que existe essa possibilidade. Em decorrência de vários fatores, calor, umidade, etc. Ele pode acontecer isso daqui. Pode ser que aconteça também com a dona no caminho. Certo? Esse é o solado. Esse é o solado que... Uh, só um minuto, só que a gente já volta. Rapidamente, já estamos de volta, certo? Solado isso Aqui, um solado bem fininho. Isso daqui, uh, quem vai fazer? Quem escolheu o modelo? Quem isso aí vai lá, negocia com a fábrica disso daqui e tal. Isso é outra história. Nosso negócio é consertar. Eu tô dizendo para você que, na hora de você colar, por exemplo, o pessoal que faz o curso. Recebe um canal Especial Pra qualquer dúvida que ele tiver Escreve Manda um whatsapp e tal Você também Você não fez o curso, tem dúvida à medida que a gente puder a gente vai resolver Então na hora que A pessoa me manda Não adianta ela pegar e falar assim Ah, sabe o salto da frente? Não, não sei Sabe a sola de trás? Não, não sei Eu conheço o salto, e eu conheço a sola. Eu conheço o solado. Certo? Eu conheço. Ah! Sabe aquela parte de baixo que tem dentro? Não. Dentro. Aqui, ó. É a palmilha. Certo? Palmilha. Nós vamos tirar essa palmilha. Que tem aquela parte macia aqui, ó. Para conforto, esse aqui é a palmilha. E tem o nome de natureza. Tem mais coração aqui, ó. Que beleza. Fabricante da natureza está de parabéns. Colocou um coração aqui. Colocou um laço aqui justamente na gáspia. Tá bom? Essa daqui é a gáspia. O que forma o sapato é a gáspia. Aqui nós temos o decote. Aqui atrás nós temos o, é, o traseiro do sapato. O suador... O contraforte do sapato. Certo? Se você fala traseiro, contraforte, suador, eu já sei. As pessoas, a maioria deve saber. Ah, é... é quem, quem tiver outra língua não vai entender mesmo, então. Olha, veja você que esse sapato, ele não tem alma. Não tô falando mal do bichinho, não, tá? Só tô dizendo que ele não tem o esquino. Ele não tem um esquino. ele por quê? Porque isso daqui é uma sapatilha. É um negócio confortável mesmo. Com o solado é confortável. Isso daqui, a ideia é essa. Então, a pessoa quase está pisando no chão. E isso oferece um certo conforto. Aqui, nós temos a contrasola a entre sola Ou palmilha de montagem para algumas pessoas chama palmilha de montagem certo macia feita provavelmente com papel paraná vem papel paraná mas esse daqui ele não é necessariamente macio isso daqui também é papel tem um pessoal que olha, não conhece seu, seu próprio sapato fala, poxa, mas é de papelão, eu não imaginava e tal. Isso daqui é, é sintético, tá? Nenhum desses dois que nós desmontamos é feito de couro, certo? É, nós vamos finalizando, você tem aqui as partes, gáspia, contraforte, certo? Uh, nós temos aqui a contrassola ou entre-sola nós temos aqui palmilha, sola, solado, sola, só sola, sola, o salto. E aqui nós temos os calçadinhos, o outro pé ainda montado. Certo? Se você já é inscrito, coloca seu joinha. Se você não gostou, fala que não gostou, a gente não faz mais. Se você não é inscrito, se inscreva. E um abraço para o pessoal que está sempre vendo e mandando uma mensagem. Pastora, um abraço para a senhora, tá certo? Tchau, tchau.